Boa tarde, senhores eh, cidadãos barrenses. Estamos iniciando mais uma audiência pública municipal a ter referente ao terceiro quadrimestre do ano 2021. Então, nós vamos iniciar a nossa, a nossa audiência passando... Os números contábeis referente ao exercício financeiro do ano 2021. É, só para poder ter um paralelo, eu vou estar tá sempre falando é, do mês de dezembro e referente a, de janeiro a dezembro do ano 2021, para poder público, as pessoas interessadas em entender um pouco mais aquilo que acontece na administração pública é, é, para poder entender melhor. Então, em dezembro de 2021, com relação a vencimentos e vantagens fixas, que são os pagamentos tanto de vereadores como de funcionários, a Câmara gastou R$ 53.031,36, que, que equivale a 1,92% da nossa receita corrente líquida. No ano, foram gastos R$ 520.502,08, significa 2,72% da nossa receita corrente líquida. De obrigações patronais, é, a Câmara gastou no ano, no, no ano inteiro R$ 109.526,22, que significa 0,57%. No mês de dezembro, R$ 11.204,83, centavos significa 0,41%. Lembrando sempre que obrigações patronais, significa o INSS que é pago sobre os vencimentos, subsídios, remunerações da Câmara Municipal. Também no ano 2021, a Câmara, toda a Câmara, de janeiro a dezembro, gastou R$ 29.888,80 com diárias. Significa 0,16% da nossa receita corrente líquida. No mês de dezembro, foram gastos R$ R$ 750,13, significa 0,14% da nossa receita corrente líquida. De material de consumo, tivemos uma despesa anual de R$ 7.421,91, significa 0,04%. No mês de dezembro, R$ 222,18. 0,01% da nossa receita corrente líquida. Lembrando que material de consumo são todas as despesas com também produtos de higiene e limpeza. Café, açúcar, enfim, essas coisas. Não tivemos despesa com serviço de terceira pessoa física. Serviço de terceira pessoa jurídica, tivemos 21 mil. 91 reais e centavos no ano significa 0,11%, R$2.077,39, reais 39 centavos significa 0,08% no mês de dezembro. Isto com serviço de terceiro pessoa jurídica. Serviços de tecnologia, informação e comunicação no ano 62117 reais e 13 centavos significa 0,32%. No mês de dezembro, R$ 5.592,94, centavos significa 0,20% da receita corrente líquida do município. Referente a equipamento e material permanentes, no mês de dezembro nós não tivemos despesa. Durante o ano, tivemos R$ 1.380. ou seja, 0,01%. Então, é, durante o ano de 2021, toda a despesa da Câmara ficou em R$ 751.927,23. É, significa 3,93% da receita corrente líquida do município. Lembrando que a receita corrente líquida no ano 2021 o município teve como receita 19 .116 .142 81 centavos. No mês de dezembro a Câmara gastou R$ 75.878,83. A receita do município só no mês de dezembro foi de R$ 2.759,613, 2.759.613,31, significa 2,75% da receita corrente líquida. Então, a Câmara, que tinha, na verdade, o orçamento de R$ 1.090.000,00, como ela fez uma despesa de 751 mil reais, coisa quase 752 mil, a Câmara ainda fez a devolução de 360 mil, 350 e poucos mil aproximadamente, eu deveria ter notado aqui, mas eu não tenho de cabeça agora aqui, 350, 360 mil reais a Câmara devolveu para o município. Lembrando sempre que sempre que com despesas Apenas com despesas de pessoal, a Câmara teve uma despesa de R$ 630 mil, R$ Significa 3,30%. A Câmara poderia ter, nas tabelas abaixo aí, ela poderia ter gasto levando em consideração a receita corrente líquida do município até 6%. Ou seja, a Câmara poderia gastar até R$ 1.146.968,57. Só que ela gastou R$ reais, ou seja, bem abaixo dos percentuais que poderia gastar. Mas isso significa que foi feito um bom uso do dinheiro público, sem extravagança, cumprindo a, a legislação, também todo mundo recebeu o que deveria receber, Nada mais, nada menos. Simplesmente fazendo aquilo que deveria ser feito exatamente para aquilo que os vereadores foram eleitos, para poder fazer justiça e fazer aquilo que é certo. A pedido do presidente, também vou passar aqui os trabalhos que a Câmara fez, já no caso dos trabalhos legislativos mesmo, não é a parte financeira. A Câmara teve um projeto de lei revogado, ela teve oito projetos de lei devolvidos, sendo esse, desses dois, oito, seis que foram devolvidos, foi da gestão passada, coisa que estava parada ali no mês de dezembro de 2020, teve que devolver para arrumar, é, 30 projetos de leis aprovados, pelos, todos esses do executivo, três projetos de lei aprovados do legislativo, requerimentos, eu nem coloquei número aqui, porque algum, vários requerimentos foram aprovados, porém alguns são enviados de maneira direta para o Executivo, então a gente acaba perdendo um pouco o controle disso, porque tem, tem coisa que o vereador passa direto para lá. Audiências públicas, nós tivemos aqui na Câmara três do Legislativo, três do Executivo, três da Secretaria Municipal de Saúde. Inclusive, após aqui o término da, da, da audiência da Câmara, teremos a audiência do Município e na sequência também a audiência da Saúde. É só o pessoal aguardar um pouquinho para poder... É, ver ah, os números que, que o município vai ter para apresentar, referente ao ano 2021, também teremos os números da saúde para poder apresentar, referente ao, ao ano 2021. Ademais, eu deixo à disposição os canais de ouvidoria da Câmara Municipal, lembrando sempre que a ouvidoria... É um canal legal de comunicação entre a Câmara e o cidadão, entre o Legislativo e o cidadão. O cidadão pode fazer a opção de, de se identificar ou pode fazer a opção de fazer as demandas dele de maneira anônima. Ele pode fazer também através do SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, que também pode ser anônima ou identificado. Todos a, a, todas as pessoas que entram em contato com a Câmara se quiser se identificar, sim, se não quiser, é, vai ficar no anonimato, mas se quiser se identificar também vai ter seu direito resguardado. Só quem recebe que vai, vai saber, ninguém mais vai saber. Então, o, o uso dos canais de comunicação da Câmara são sempre bem-vindos e, e de bom proveito para a administração pública, que, que normalmente o bom administrador é aquele que sabe filtrar as críticas que vem do, da, da, da população, quando a população insiste em cobrar determinada demanda, fazer determinada crítica, é sinal de que a administração realmente precisa olhar com, com um olhar um pouco diferente para aquela, aquela reclamação. Obviamente que tem algumas reclamações sem sentido nenhum, que não passam de politicagem, mas a gente sabe filtrar, a administração pública sabe filtrar isso, mas também sabe, quando vem demanda, que realmente merece um carinho, é, especial. Também estamos aqui, tá. Graças a Deus tá. Os números do COVID estão baixando. Logo, logo, se Deus quiser, nós vamos poder estar tá fazendo todos os atendimentos de maneira presencial. Estamos sempre de portas abertas aqui, a pedido do nosso presidente, o Alexander Augusto do Nascimento, o Neguinho. Ele pede para que a gente sempre faça atendimento para as pessoas que procuram a cama e aqueles que têm é, dificuldade de informática, de fazer as demandas, de procurar no portal de transparência, porque tudo que eu estou falando aqui, encontra-se no portal de transparência da Câmara Municipal. Todas as despesas, você vai conseguir encontrar de maneira detalhada, com seus históricos, com seus comprovantes, nota fiscal, tudo aquilo que é necessário vai estar tá no portal de transparência. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa facilidade para mexer com um, com a tecnologia de informação hoje, com as redes sociais, com o computador, com o notebook, com o celular. Então a gente também faz atendimento presencial, desde que a pessoa não tome muito tempo, venha com perguntas pontuais, entendeu? Porque aí a gente vai poder realmente atender as pessoas da maneira que tem que ser feito na administração pública. Eu deixo aqui aberto se alguém quiser fazer algum questionamento as redes sociais estão abertas eu vou passar a, a, a, a vez agora para o lucas contador da prefeitura que vai dar sequência com a audiência pública do executivo municipal mas se tiver algum questionamento com relação à câmara de vereadores na sequência eu volto tentando explicar se tiver algum questionamento se eu não souber peço desculpas vou buscar conhecimento e vou tentar resolver numa próxima oportunidade. Boa tarde a todos, fiquem com Deus. Na sequência agora estará falando com vocês o Lucas Nascimento, contador do município. Boa tarde, Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, sou o Lucas Nascimento, contador do Poder Executivo. Então, estou aqui hoje para apresentar a audiência pública do terceiro quadrimestre de 2021. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas, Estaduais e Municipais. A audiência pública é um dos instrumentos de transparência da gestão fiscal e deve ser amplamente divulgada para que haja a devida participação popular na administração pública. O artigo 48 ela traz o seguinte, que são instrumentos de transparência da gestão fiscal aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório da gestão fiscal e as versões simplificadas destes documentos. Então, hoje na audiência pública será apresentado com relação ao cumprimento das metas fiscais, os principais objetivos da audiência pública são Demonstrar as receitas arrecadadas no período comparadas com a sua previsão Demonstrar as despesas realizadas e executadas no exercício Comparar as receitas e despesas do exercício Demonstrar as dívidas do município Demonstrar os resultados nominal e primário Demonstrar o percentual aplicado na educação demonstrar o valor aplicado na saúde, avaliar os índices legais de aplicação de despesa com o pessoal e a apuração do resultado financeiro do exercício. Agora vamos para as receitas. Então, no ano de 2021, a previsão com receitas correntes eram de 18.563.159 reais e 90 centavos o município recebeu até o terceiro quadrimestre, que ele engloba o ano inteiro, os 12 meses de 2021, o valor total de R$ 19.277.964,70. Aí distribuído da seguinte forma nas receitas correntes, com receita tributária, uma previsão de R$ 715 e uma arrecadação superior em R$ 753 R$ 387,65. Com receita patrimonial, uma previsão anual de R$ 30.000 e uma receita arrecadada de R$ 162.127,07. Com receita de serviços, não teve previsão e não teve arrecadação. Com transferências correntes, uma previsão anual de R$ 21.336.834,30 e uma arrecadação de R$ 21.839.551,69. reais e é, centavos contas redutoras do, para o fundeb uma um total uma previsão total de R$ 3.520.174,40. reais e centavos aí deduzidas até o terceiro quadrimestre R$ milhões R$ 609,09. Outras receitas correntes, previsão de R$ reais, arrecadadas R$ 18.507,38, e Receita de capital, previstas R$ reais e arrecadada R$ 1.362.643,57. Alienação de bens, uma previsão de R$ 60.150 e uma arrecadação de zero. Transferências de capital, previsão de R$ 130.000 e recebidos até o terceiro quadrimestre, um total de R$ 1.362.643,57. Total de receitas previstas, R$ 18.753.309,90 arrecadadas 20 milhões 640 mil 608 reais e 27 centavos então o município ele arrecadou mais do que previu esse resultado ele se deve é, por alguns motivos né um é a relação de, de convênios né que não estava previsto e o município com, é, conseguiu né junto ao estado e à união outro relação também com as receitas patrimoniais que a gente teve o aumento de juros, né? com isso os rendimentos também, ele foi quase, deu mais que 4 vezes o previsto. Agora, em relação às despesas. As despesas correntes é, foram autorizadas em despesas correntes R$16.481.000,00. R$ 278,19, empenhada até o terceiro quadrimestre, R$ 15.731.821,81, aí distribuída em pessoal e encargos sociais, autorizada, R$ 9.067.709, empenhadas até o terceiro quadrimestre, R$ 8.934.263,49. Com juros e encargos da dívida, autorizado R$ 22.000, empenhadas até o terceiro quadrimestre R$ 16.675,58. Outras despesas correntes, autorizado R$ 7.391.569,19, empenhadas até o terceiro quadrimestre R$ 6.780.882,74. Agora com despesa de capital, foram autorizados um total de R$ 1.112.031,71, empenhadas, a... <risos> empenhadas até o terceiro quadrimestre, R$ 2.340.445,79, com investimentos R$ 774.466,71, Empenhadas até o terceiro quadrimestre, R$ 1.990.192,31. Com a amortização da dívida, foram autorizados o total de R$ reais. Empenhadas até o terceiro quadrimestre, R$ 350.253,48. Com reserva de contingência, o um valor autorizado de R$ Empenhado ,00. Empenhados zero. Então, total de despesa autorizada, R$ 17.663.309,90. Empenhadas até o terceiro quadrimestre, R$ 18.072.267,60. É, agora o repasse à Câmara Municipal. O valor autorizado é de R$ 1.090.000 e as transferências feitas foram no total de R$ 1.090.000. agora a gente vai falar o resultado da execução orçamentária o município arrecadou até o bimestre 20 milhões reais e 27 centavos despesas empenhadas até o bimestre 18 milhões e 60 centavos então o município ele apresentou um superávit orçamentário que é a diferença da receita menos a despesa empenhada até o bimestre no valor de R$ reais e centavos. Demonstrativo da dívida do município. A dívida flutuante. Em dívida de consignações, a gente tinha um saldo anterior de 15.440,23 centavos. Uma inscrição de 1.456.000 R$ 596, 596,59. As baixas R$ 1.353.070,86. Um saldo atual e final do exercício de R$ 113.824,54. Dívidas a pagar do exercício. Um saldo anterior de zero. Inscrição, um valor de R$ 17.320.340,37, baixa R$ 16.231.021,63, um saldo atual de R$ 1.089.318,74. Restos a pagar, passou de saldo anterior R$ 789.118,38, foram baixados de rezos a pagar R$ 110.628,21. Foram pagos de rezos a pagar R$ 676.740,17, tendo um saldo atual de R$ reais. Então o total geral de dívida flutuante ficou em 1.204.893,28 reais. Agora a dívida fundada, que são as dívidas de longo prazo. O parcelamento da dívida referente ao PASEP. É, ela apresentou um valor total no final do exercício de 2021 em R$ 72.089,59. Em precatórios oriundos do Tribunal Regional Federal da 4 Região, um total de R$ 863.740,93. O parcelamento referente ao INSS. Total de R$ 63.653,65. Total da dívida fundada interna do município, R$ 999.484,17. Agora o resultado nominal e primário do município. Receita primária total. 20 milhões 478.481 mil, reais e 20 centavos. Despesa primária total 17 milhões 705.338 mil, reais e 54 centavos. Resultado primário acima da linha 3 milhões 185.721 mil, reais e 23 centavos. Resultado nominal acima da linha milhões reais e centavos resultado primário abaixo da linha 3 reais e centavos resultado nominal abaixo da linha 3,076.230,56. reais e centavos agora aplicação na educação total da receita bruta de impostos, R$ reais e 32 centavos. Total das despesas para fins de limite, R$ reais e centavos. Percentual de aplicação em MDS sobre a receita líquida de impostos. O município encerrou o exercício 2021 em 27.76% acima do, do investimento que é de 25, o valor mínimo a ser investido na educação. Agora a aplicação no, é, no Fundeb. Total das despesas do Fundeb para fins de limite, R$ reais e centavos. O mínimo de 70% do Fundeb, ele foi é, 70%, ele foi aplicado 89,59%. Portanto, ele ficou acima do que pede a lei. O máximo de 30% de despesa, o município ele ficou em 9,30%. Não pode ser é, feito despesa a mais que 30%. E o total da receita recebida e não aplicada no exercício, ele ficou em 1,11%. Aplicação na saúde. Total das receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais e legais. R$ reais e 47 centavos. Valor aplicado em aspas. R$ reais e centavos. Percentual da receita de impostos e transferências constitucionais e legais aplicada em aspas. Ficamos em 19,23%. O valor mínimo na saúde de investimento é 15%. Então, o município cumpriu com a obrigação. Agora, a despesa com o pessoal do Poder Executivo, no exercício de 2021. Ah, o município, ele oferiu uma receita corrente líquida de R$ 19.277.964,70. Desse valor é deduzida uma transferência obrigatória da União relativas às emendas de bancada. O município recebeu R$ 170.000. Então uma receita corrente líquida ajustada em 19 milhões 107.964 reais e 70 A despesa total totais com o pessoal ficaram em 8 milhões e 44 centavos, que corresponde a 43,04%. O limite máximo que o município poderia chegar em despesas com pessoal seria de R$ 10.318.300,94, que corresponde a 54% da receita corrente líquida. O limite prudencial seria de R$ 9.802.385,89, que corresponde a 51,30%. O limite de alerta seria de R$ 9.088.000, R$ 286.470,84, que corresponde a 48,60% da receita. Resultado financeiro do exercício de 2021. O ativo financeiro ele ficou em R$ 6.816.436,86. Passivo financeiro R$ 1.204.000,00. R$ 893,28. O município ele obteve um superávit financeiro em R$ 5.611.543,58. Esse valor do superávit se refere ao valor do ativo menos o valor do passivo financeiro. Bom, é, então esses são os canais de comunicação da, da Prefeitura. Em caso de dúvida, sugestão, é, pode estar enviando e-mail para contabilidade barra do jacaré.pr.gov.br através do telefone 43 3537 1212 e através do, do site da prefeitura que é o www.barra jacaré.pr.gov.br e está acessando o, o portal de transparência que tem todas as informações que aqui foram transmitidas lá vocês podem estar acompanhando. Em, em caso de dúvida, sugestão, a gente fica à disposição. Então agradeço o espaço e daqui a pouco a gente vai retornar então com a sequência da audiência pública da saúde. Thank you. Boa tarde a todos, sou Poliana, Secretária Municipal de Saúde e vou dar, então, início à audiência pública da Secretaria de Saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2021. Sobre a relação de procedimentos realizados no Centro de Saúde ou por terceiros, consultas do PSF em setembro, 360 e outubro, 400 em novembro 410, em dezembro 230, totalizando 1.400 consultas. Consultas realizadas pela equipe do Odonto, em setembro 61, em outubro 51, em novembro 75, em dezembro 58, totalizando 245 atendimentos pelo Odonto. Agora os exames e consultas realizados pelo CISNORP em setembro 835 em outubro 935 e em novembro 1.557 e em dezembro 946 totalizando assim 4.273 atendimentos pelo cisnorp agora em relação às, às visitas das acs em setembro 520 em outubro, 630. Em novembro, 600. Em dezembro, 420. Totalizando 1.570 visitas. Agora em relação aos procedimentos realizados pela enfermeira da Estratégia de Saúde da Família. Em setembro, 360. Em outubro, 430. Em novembro, 450. Em dezembro, 303 totalizando 1542 procedimentos agora em relação aos procedimentos realizados pela auxiliar de enfermagem em setembro 400 em outubro 410 em novembro 420 em dezembro 403 totalizando 1633 procedimentos Agora em relação aos atendimentos realizados pela fisioterapeuta. Em setembro 197, em outubro 163, em novembro 196 e dezembro 138, totalizando 694 atendimentos. Agora em relação às vacinas de rotina, fora as realizadas contra o Covid, em setembro. 96, em outubro 70, em novembro 162, em dezembro 123, totalizando 451 vacinas. Agora em relação aos medicamentos dispensados pela farmácia, em setembro 92 mil, em outubro 75 mil, em novembro 69 mil, em dezembro, 98 mil, totalizando 334 mil medicamentos. Agora os atendimentos realizados pela Vigilância Sanitária. Em setembro, 36, em outubro, 45, em novembro, 19, em dezembro, 45, totalizando 145 atendimentos. Agora, em relação aos atendimentos realizados pela psicóloga em setembro, 86, em outubro, 94, em novembro, 96, em dezembro, 86, totalizando 362 atendimentos. Agora, vou passar para vocês o boletim atualizado de hoje. Hoje a gente conta com 1484 casos notificados. 30 confirmados ativos e 703 descartados. Agora sobre os atendimentos realizados no Hospital de Andirá. Consultas. 110 em, outubro, em setembro, em outubro 123, em novembro 91, em dezembro 76, Totalizando 400 consultas. E agora sobre as consultas com especialidade. Em setembro, 72. Em outubro, 75. Em novembro, 47. Em dezembro, 75. Totalizando 269 atendimentos. Agora sobre os atendimentos realizados no ambulatório. Setembro, 89. Outubro, 106. Novembro, 119. Dezembro, 93. Totalizando 407 atendimentos. Agora, em relação aos exames de raio-x. Em setembro, 73. Em outubro, 72. Em novembro, 65. Em dezembro, 77. Totalizando 287 exames de raio-x agora em relação aos procedimentos de pequena cirurgia setembro 7 outubro 9 novembro 21 dezembro 15 totalizando 52 atendimentos de pequena cirurgia agora em relação aos exames de eletrocardiograma setembro 44 em outubro 33 em novembro 42, e em dezembro 36, totalizando 155 exames. Agora, em relação aos procedimentos de cesáreas, no mês de setembro uma, no mês de outubro uma, no mês de novembro duas, no mês de dezembro uma, totalizando cinco cesáreas. Não tivemos cirurgias de médio porte nesse período e também não tivemos procedimentos de parto normal nesse período. Agora em relação aos procedimentos realizados pelo ortopedista de infiltração, em setembro 1, um, em outubro 4, em novembro 5 e em dezembro 3, totalizando 13 procedimentos. Agora para vocês a relação de viagens eletivas do terceiro quadrimestre de 2021, Arapongas e 21. Araraquara, nenhuma. Assis, uma. Joaquim Tavra, uma. Bauru, 3. Cornélio Procópio, 13. Curitiba, 21. Jacarezinho, 113. Londrina, 105. Ourinhos, 19. Santa Mariana, 5. Santo Antônio da Platina, 16. São Jerônimo da Serra, 12. Venceslau Brás 3, Marília 3. Agora em relação à frota de veículos à saúde. 3 ambulâncias, 1 um Fiat Palio, 1 um micro-ônibus ônibus 19 lugares, 1 um micro-ônibus 30 lugares, 2 vans com capacidade para 16 lugares, 4 Volkswagen Gol, uma moto Honda Fan 125, uma Ranger, dois Sandeiros e duas Spin. Agora okay. em relação à equipe do setor de saúde. Uma secretária de saúde, uma diretora do departamento de saúde, um auxiliar de consultório dentista, cinco ACS, uma assistente de saúde pública, um administrativo, um assistente social seis serviços gerais três auxiliar técnico de enfermagem duas enfermeiras três da equipe de endemias três estagiários um farmacêutico uma fisioterapeuta um médico oito motoristas dois dentistas um vigilante sanitário uma psicóloga e uma nutricionista totalizando 44 pessoas profissionais. Agora em relação à estrutura da unidade básica de saúde, sala de vigilância sanitária, espaço para pesagem infantil, farmácia, sala de curativos, sala de esterilização, sala de triagem de vacinas, sala de vacinas, secretaria, sala administrativa, três almoxarifados, cozinha, salas de fisioterapia, sala de endemias, recepção, Sala de triagem, sala da assistência social, sala dos ACS, seis banheiros, sala da psicóloga, um consultório com banheiro, sala de atendimento odontológico. Então, é, é isso. Vamos sempre lembrar dos cuidados básicos com o COVID. Vamos lembrar que o carnaval está aí. Não queremos viver uma nova onda como vivemos no início do ano. E chegamos a ter 164 casos ativos no município. Hoje, graças a Deus, estamos com só 30. Então, acho bom lembrar a todos sobre os cuidados, o uso de máscaras, evitar aglomerações, viagens fora do município. Vamos lembrar também com esse período de chuvas, vamos lembrar sobre o risco da dengue. Vamos lembrar de sempre estar olhando os quintais, evitar água parada. E qualquer dúvida sobre a Secretaria Municipal de Saúde, sobre a vacinação, sobre os casos de covid, sobre os sintomas de covid ou de dengue, é, gostaria de dizer que estou sempre à disposição na Secretaria para sanar qualquer dúvida e que estou sempre à disposição. Então, dando sequência à audiência pública da saúde, vamos passar agora os dados financeiros: as receitas para aplicações em ações e serviços públicos de saúde, IPTU R$ 84.393,44, multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos de IPTU R$ 3.541,38, e TBI R$ 170.00 R$ 142,13. Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do TBI, R$ 28,00. ISS, R$ 221.711,61. Com multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS, R$ 25,85. Receitas resultantes de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza retido na fonte, R$ 188,00. 789 reais e dois centavos. FPM 11.000 mil, 11 milhões 858.712 mil reais e 43 centavos. ITR 75.453 reais e quatro centavos. IPVA 276.453 reais e 22 centavos. ICMS 5 milhões 189 mil R$ reais e um centavo. Cota parte do IP exportação, R$ reais e 34 centavos. Compensação compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais, 0, desoneração de ICMS 0 e outras receitas também zero. Então, o total das receitas na saúde em R$ 18.146.681,47. Agora, as despesas com ações e serviços públicos de despesas empenhadas na saúde, por subfunção e categoria econômica. Despesas líquidas até os, liquidadas até o bimestre. Atenção básica, R$ mil R$ 878,74 Com assistência hospitalar e ambulatorial R$ 783.830,68 Suporte profilático e terapêutico R$ 135.914,88 Vigilância sanitária R$ 105.625,45 Vigilância epidemiológica R$ 50.760,28. reais e 28 centavos alimentação e nutrição zero outras subfunções R$ reais total das despesas com saúde R$ 3.490.502,03. reais e 3 centavos despesas com saúde não computadas no cálculo do mínimo Atenção básica, R$ 242.369,60, com assistência hospitalar e ambulatorial, 100.000. Suporte profilático e terapêutico, zero. Vigilância sanitária, R$ 106.867,19. Vigilância epidemiológica, zero. Alimentação e nutrição, zero. Outras subfunções. R$ centavos. Total das despesas com saúde R$ 615.167,17 Agora a apuração do cumprimento do limite mínimo para aplicação em aspas Total das despesas com aspas R$ 3.490.502,03 Restos a pagar não processados inscritos indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira zero despesas custeadas com recursos vinculados à parcela do percentual mínimo que não foi aplicada em ASPAS exercício anterior zero despesas custeadas com disponibilidade de caixa vinculada aos restos a pagar cancelados zero valor aplicado em ASPAS 3.490.502,03 e centavos despesas mínima a ser aplicada em ASPAS 15%, seria de R$ e 22 centavos. Diferença entre o valor aplicado e as despesas mínimas a ser aplicada, por R$ 768.499,81. Limite não cumprido, 0%, percentual da receita de impostos e transferências constitucionais legais aplicada em aspas, 19,23%, então o município ele aplicou 4,23% a mais que o mínimo, que é 15% a ser investido na saúde. Agora as receitas de COVID. As receitas de COVID de janeiro de 2021 a dezembro de 2021. O município recebeu de transferência de recursos do Estado para programas de saúde repasse fundo a fundo, valor de R$ 4.814,13 com transferências de recursos do SUS, com outros programas financiados por transferências Fundo a Fundo Principal, R$ 29.936,69, um total de receita de R$ 34.750,82. As despesas de COVID pagas durante o exercício de 2021. Na fonte livre, foram pagos o valor de R$ 100.812,51. Fonte 103, R$ 6.239,48. Fonte 110, R$ 25.852,11. Fonte 303, R$ 40.455,40. Fonte 494, 799 reais e centavos. Total da fonte 1019, 114 mil, 494 reais e 12 centavos. Total da fonte 1021, 6.206 mil, reais e 31 centavos. Total da fonte 1022, 71.698 mil, reais e 27 centavos. Total da fonte 1024, 36 mil, R$ 463,39. Total da fonte R$ 1.029,00, R$ Total da fonte R$ 1.035,00, R$ Então, o total das despesas pagas no exercício 2021 foram de R$ 406.158,79, referente a Covid-19. Então, a gente conclui aqui então, a prestação de contas relacionadas à saúde do terceiro quadrimestre de 2021. Agradeço a quem nos acompanhou, a quem está assistindo a gravação desse vídeo. Em caso de dúvidas, pode estar entrando em contato com o município ou com o setor de saúde. E meu muito obrigado.